É onde eu poderia estar? Se eu estivesse em casa vendo Big Brother, ou vendo Jornal Nacional, ou vendo a novela, eu tenho que estar aqui. Todo mundo tinha que estar aqui. A gente tem que ganhar cada pessoa desse país. Porque é impossível, é, é absurdo que a gente vá voltar duas casas em todas as conquistas que a gente teve. Eu só poderia estar aqui, você só poderia estar aqui. Então, estamos juntos. E eu acho que o cinema, ele constrói a identidade nacional. O audiovisual é responsável pela nossa autoestima, você e quem nós somos. Se a gente não se vê, a gente não se reconhece. E a gente não, não vai a lugar nenhum se a gente não se conhecer. Então, vamos lá, todo mundo, gente. Vamos juntos.